Nossa, meu cabelo tá tá uma maravilha Olá, meu nome é Manuel, tô há dois dias sem postar vídeos No caso, três se for pra completar, três dias sem gravar É porque deu umas merdinha aqui, a internet caiu A luz daqui, uma... uma uma porcaria também tava muito ocupado mas é isso é, se gostar do vídeo deixa o like se inscreve se não gostar pode dar o dislike na sua preferência like ou dislike pelo menos um desses sugestão de conteúdo ou sugestão ou crítica construtiva né de como eu posso melhorar meu conteúdo aqui nos comentários por favor vai ter umas coisinhas aqui na descrição se algo te interessa tu vai lá e clica é isso bora aqui reagir a música do iron master iron master não oh. Eu ia falar pai, por isso da batata. Nossa, tá muito louco. O LBK, me desculpe. Dedezinho dos raps. É, me perdoe por errar o nome. Eu vou me libertar o Homem-Aranha Superior. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha Superior. É, ele veio das HQs. Todo, todo. Lógico que veio das HQs, né? Burro. Ele surgiu em alguma HQ que eu não vou saber qual, mas é. É basicamente o Dr. Octopus, é, que é o vilão do Homem-Aranha no corpo do Peter Parker é, então é um Homem-Aranha Superior porque tem a genialidade do, do, do Dr. Octopus e... eu fiquei uns um dois minutos aqui explicando o bagulho do Homem-Aranha Superior como ele surgiu e os cacete a 4 mas enfim, eu vou cortar essa parte fica com o vídeo até porque o rap explica isso ninguém precisa de ouvir isso muito obrigado! Quatro minutinhos de rap e eu amo o Homem-Aranha queria ver mais, mais animações velho e a Sony pode trazer umas animações com esses Homem-Aranha... Homens-Aranhas, mesmo. Né? Acho... Cara, eu, eu vou ter que voltar aqui, mano... Você já viu que o trem começou no estilo de rock, né? eu amo rock. E esse beat com, a, com essa batida tá me lembrando muito Linkin Park, Quem conhece a banda Linkin Park? Minha banda favorita de rock de todo o tempo por conta do Chester, que é o ex-vocalista do Pink É ex porque ele morreu. De não temia, até dia. Aqui vai contar a história, eu nem que rapaz eu falei tanto lá sobre não pode o Homem-Arensa para fazer o serviço. Você não pode ver. Era contra seu sentido. Que também me afetou. Bem, eu sei despecar, minha vida mudou. Trocando em seus últimos suspiros, eu pude entender Responsabilidade que carrego por ser quem eu sou Vou manter seu legado e ser melhor que você Um homem-aranha superior Oh, o fundo, o Screamle de fundo Você é louco? Que isso, Tetezinho? O homem tá como família? Olha, ele fala onde que é baseado, em qual HQ? Baseado na história da edição de 2013. Ok. Ele não é tão velho não, né? Um Homem-Aranha Superior. É 9 anos de idade esse Homem-Aranha Superior. Ele não é tão velho comparado ao Homem-Aranha em C. Eu um só socorro Afimorar o traje Pra melhorar o ataque Confesso que o Parker é um gênio de verdade Mas parecia um cego Basculhando os prédios Usarei esses robôs de patrulha, Para manter essa -se gente segura O que aconteceu com essas crianças? Está usando elas como capangas? Você não vai voar até que seja explicado Vou segurar mais golpes Esse corpo é forte Se o Peter quisesse ele poderia ser meu. Sim. Ele foi descobrir isso quando ele estourou a mandíbula do rino, né? Eu acho. Não me lembro muito bem. Gostei do refrão. Me lembra muito uma música do NX0 nessa vibe. Caraca, que da hora! Sinto bem na lanchonete Vários corpos espalhados no chão E pelos meus cálculos são 27 O responsável por isso Não deve passar no livro Deixa aqui dessa vez Eu mesmo vou resolver isso Na estação Era você tudo que Não queria ver Se não tem criança Não passa de um casal O medo vai conhecer Peter não o deixar ir a morrer Mas eu não sou o Peter Parker O assassino sempre vai estar tá escondido dentro de você Então só existe uma solução aqui. Temos um Homem-Aranha. É. Demolidor, não. Como que chama o outro? O Anti-herói, aquele que usa uma cadeira. Sumiu da minha mente. Pronto, esqueci não vou lembrar. Terno, Gostei dessa edição, velho. Letra pelo tom, né? Instrumental, Léo. Scar no áudio, visual. Zenou. Oh, eu não consegui ler todo mundo, não. Me desculpa, eu não sou muito rápido pra isso. Caraca, o suspiro dele de... no, no finalzinho Pessoal, essa música teve uma inspiração na música Sleeping Hawking Eu não sabia que era de, dessa banda essa mu... Eu não sei os nomes das músicas em inglês, que eu não consigo lembrar Mas tô ligado que banda é essa Esse estilo de rap, velho, de anos 2000, né? De rap não, de banda New Metal, né? Rock New Metal 2013, o lançamento desse clipe É, O tempo passa rápido, né família? Passa até demais. vou entregar que eu tô ficando velho não, né? Melhor não entregar. Mas enfim, deixa o like. Vou sair aqui do vídeo porque... Não tem que eu ficar aqui mais, Não né? O povo o reativado, então por isso. Que eu vou falar. Tchau, tchau.